Crise, psicologia, empatia, dormir, acordar, respirar, desejar, palavras, sempre palavras, o que significam, o que despertam, qual o limite da cultura, qual o limite, das palavras, estava tranquilo, percebi, desejei, admirei, amei, caí, realidade, tristeza, desprezo, contradição,